Fala galera, beleza? Felpão aqui, guys E hoje eu vou estar tá mostrando pra vocês Como que você pode jogar aqui da base, mais ou menos Aqui, né, a galera chama aqui muito de bolds A galera chama aqui de twists Eu não sei como que você chama aí do seu time Mas eu vou dar umas dicas pra vocês aqui De como que, como que você pode jogar aqui Como que você pode dar um help pro seu time Se você for jogar recuado, galera Beleza? Começando o vídeo aqui A primeira dica é o seguinte, galera Você tem que ter noção, mais ou menos, que Por exemplo, se os caras entrar B1 Qual que é que você tem que saber O que, que seu time tem que saber se você vai estar tá jogando recuado Que eles podem entrar B1, certo? Se os caras fizeram uma completinha aqui que dificilmente você vai segurar. E se os caras entrarem na mira aqui e tirar você com flash, dificilmente você vai segurar. Então, o que você vai tentar fazer aqui com o jogo no recuado? A primeira coisa é pegar uma kill e voltar. Se você quiser fazer uma jogada, galera, você pode fazer... Uma jogada, é, as jogadas no caso, né? Então eu vou passar pra vocês aqui o que eu costumava fazer Que são coisas boas que eu posso que eu usava, que dava bastante certo Vocês colocando em prática aí, vocês talvez consigam pegar umas kills de jogar recuado, né? Porque se você tá recuado e pega uma kill e consegue sair vivo Tranquilo, você fez sua parte e ganhou no retake, beleza, galera? A primeira regra, é regra não, né? Mas teoricamente tem que ser bastante usado É você pedir pro seu companheiro ou alguém esmocar pra você caverna Deixa eu só fazer um teste aqui, galera Só deixa eu fazer um teste aqui Deixa eu ver se essa no palácio Ai, que delícia. Você pode pedir pros seus companheiros fazer essas smokes pra vocês, beleza? Fala assim, ah, esboca a caverna pra mim nesse round que eu vou jogar na base. Esmoca a palácio pra mim nesse round que eu vou jogar na base. Você pode tacar essa smoke aqui da base. Que ela é... Você só mira aqui e taca com o throw, Aqui é da esquerda. E o cara já vai lá pra B2, vai pra Liga, sei lá onde ele quiser. Ou não, você pede pra algum parceiro seu tacar sua smoke é, na caverna, beleza, galera? Eu taco normalmente essa aqui. Ó. Ela trava bastante, ela cai rapidão ali na boca. Só para aqui mais ou menos e taca aqui, ó, na direita. E, e você pede pros seus amigos por que, que você precisa disso? Porque você precisa guardar suas bombas, galera. Então, teoricamente, você vai vir aqui e guardar suas bombas. Pra quê? Porque se seu time estiver precisando, ou se você precisar usar, ou se você for fazer alguma jogada, você precisa ter. Então, não vamos supor que os caras estão entrando B1 aqui. Eu tenho uma jogada que, que eu quero fazer. Então, você já deixa o seu time avisado. E qual que é a jogada que você pode fazer, galera? Eu, normalmente, quando acontecia isso, eu ficava aqui estrefando, eu vi os caras entrando B1. Eu tá? tava mais boca aqui ficava, tipo, meio que jogando em base dela, tá vendo? Mirando aqui a galera que comia. Às vezes eu passava para cá. Ficava mirando aqui, às vezes eu só ficava aqui, ó, cravado aqui pra ver o que comia. Então, tipo, mesmo que essa smoke ela trava a galera, tá vendo? Porque eles não sabem onde você vai estar. Tá, eles provavelmente vão falar: Não, botar tá no bom smoke com bomba, cuidado bom. Então eles vão criar, eles vão. vai travar o time, entendeu? Então é bom, é uma boa jogada pra vocês fazerem aqui se vocês quiserem. É uma boa, só que o problema é que você tem que entender que se você for fazer a jogada, você vai Corre muito risco de não ter ajuda de ninguém. Então faz ela avisando o seu time que o seu time vai estar preparado pra isso, beleza? É uma boa jogada, você, com essa smoke aqui no meio do bom você trava todo mundo Então o que mais dá pra você fazer? Galera, se você tá jogando na base, você tem que, tem que também dar suporte pros times, pros seus companheiros lá do meio Você tá aqui na base, o cara da liga pergunta Alguém smoke a liga pra mim? Você vem aqui, galera, ó, você trava aqui nessa caixa aqui Taca mais ou menos aqui, ó, eu taco, sei lá, tem esse centro aqui eu taco mais ou menos da direita aqui. O que que vai acontecer? Ela vai cair aqui na liga e vai travar pro seu parceiro, pro seu parceiro continuar aqui na liga. Aí você só vem aqui, ó. Você tá aqui mirando, ó. De boa, não aconteceu nada. Você vem aqui, taca a smoke. E já volta e continua mirando caverna, tá? Então, tipo, é... É, uma, é, uma, é um belo suporte que você pode dar pro seu companheiro e você não se arrisca tanto. Posições que você pode ficar aqui, galera. Eu não costumo ficar muito aqui, ó, parado. Porque se eu não tiver de alpa, se eu tiver de alpa eu fico, né? Mas se eu não tiver de alpa eu não consigo ficar muito parado aqui. Porque é o primeiro lugar que a galera entra, né? Já tem muitas vezes que flash, pique, tira. O cara passa pulando, tira com a WP. Uma posição boa pra vocês ficar, galera, é essa aqui. você mira só o palácio. Às vezes você dá um check aqui e volta, mira só o palácio. Porque tem muito time, que muito jogador que vem e entra na mira palácio. Outra posição, ó, você ficar no invertido aqui, tá vendo, galera? Ó, você fica aqui, o cara picou ali, você já vaza. Porque até tendência do cara é ele mirar aqui, ó. Se você tiver aqui estrefando, dificilmente ele vai te matar. Então, é uma boa posição. E a segunda posição, galera, é essa aqui, ó. Você fica mirando só a galera que come sanduíche e a galera que come ele pro tetris. Você deixa eles passarem pra esse lado do bombe aqui. São três pixels que você pode olhar que você pode ter uma... é... uma... Jogar safe, né? Tem uma segurança melhor. Se, por exemplo, você tá aqui estrefando e os caras entrou com a verda ali, você pode recuar, você pode fazer a sua jogada ali, você pode punir com a bomba. Tem muito jogador que só faz isso. Espera entrar e pune com as bombas, tira a vida. Então, basicamente, essa é uma dica que você pode usar pra poder jogar aqui da base CT. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.